Não dá nem pra acreditar, mas vai ter Vídeo de cabelo no canal, gente É isto, é isto 2019 chegou Chegou, entendeu? Vai ter vídeo de cabelo no canal Pera só um pouquinho que eu vou desligar o ventilador Que eu acho que vai fazer muito ruído no microfone Pronto, eu deixei o ventilador mais baixinho, mais fraquinho Que eu posso desligar também, senão eu vou morrer de calor, né? <risos> Então, eu pensei em fazer vários vídeos sobre os produtos de cabelo que eu estou usando no meu cabelo atualmente Meu Deus, eu falei muito cabelo agora Mas aí eu pensei que eu não sou muito boa em fazer resenha de produtos de cabelo Porque... não sei muito bem o que falar E aí o que eu pensei? Eu vou atualizar a galera aí Porque o meu último vídeo de cabelo, eu nem lembro de quando é Vai aparecer aqui no card Mas eu não lembro de quando ele é E eu vou colocar aqui na legenda de quando ele é Faz muito tempo que eu gravei vídeo de cabelo aqui no canal mas aparecia assim, tipo, de vez em quando nos vlogs, assim, eu falando alguma coisa de cabelo Inclusive aí saiu um vlog é, de dezembro que eu mostrei como é que eu finalizo a minha finalização preguiçosa Então, é isso Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês todos os produtos de 2019 Que eu comecei o ano e é isso aqui que a gente tá tendo então Então, basicamente é isso, né? E também eu decidi fazer isso porque eu vou comprar produtos novos, porque acabou, acabou vários produtos, acabaram vários condicionadores, vários cremes de pentear acabaram, e aí eu vou comprar novo shampoo e condicionador. Mas enfim, hoje não é pra falar de compra, é pra falar do que, é que eu tenho, então, vamos começar pelo começo, começar pelo meu shampoo. O shampoo que eu tô usando já tem um tempinho é esse aqui da Bioestratos Nutricachos Nutri Cachos Limpeza Suave. É um shampoo sem sal, só que ele tem sulfato é, Eu gosto muito desse shampoo, o perfume dele é incrível Só que ele tem sulfato e eu tô sentindo que o sulfato tá maltratando meu cabelo ultimamente Então eu tô pensando seriamente em ir pra rotina low pool, usar shampoo sem sulfato Mas ele já tá quase acabando, eu tô usando, a minha mãe usa também de vez em quando E o meu irmão usa também, porque ele tem cabelo crespo então, enfim, gosto bastante dele Ele é um shampoo perolado O que eu mais gosto realmente é o cheiro dele É um cheiro bem herbal, assim, bem aloe vera, bem babosa assim. E ele tá, tipo, aqui, assim E é por isso que eu já tenho que me programar pra comprar um novo shampoo Eu tinha um condicionador da mesma linha Eu tinha a linha completa Só que aí o condicionador acabou E aí eu comprei o Sedabai Raiza e me surpreendeu muito esse condicionador Ele é liberado para as técnicas de no low se eu não me engano Eu já usei ele como co-wash e gostei bastante, o cabelo fica muito hidratado E ele também tá por aqui assim E aí eu preciso comprar um outro condicionador Mas eu acho que eu não vou comprar da Raíza não O que eu posso comprar dela é para testar é o creme de pentear Porque eu acho que o creme de pentear eu vou gostar bastante porque ele é bem emoliente Sim, eu tô gostando mais de produtos emolientes para finalizar o meu cabelo. Dá pra acreditar? Tá vendo que ele tá tão brilhoso? É porque eu apliquei mais um pouquinho de creme hoje. Mas ele tá ficando muito mais brilhoso e definido. Porque eu tô usando produtos mais emolientes. Não tão durinhos, sabe? Então eu tô começando a migrar. Tá começando a mudar toda a minha... Tudo que eu usava antes tá mudando. Então vai ser legal esse ano de 2019 ver... Como os produtos foram mudando Máscara de tratamento Eu tenho essa hidratante Também da Bio Estratos. Eu amo Máscara de hidratação Ela não é uma máscara Muito durinha Mas é uma boa máscara De verdade assim eu sinto que o cabelo desembaraça muito fácil com ela. Ai, meu Deus, a bateria tá acabando, não! Gosto bastante, ela desembaraça bem. E aí eu intercalo com essa daqui da... Studio Hair, que é super bomba. E ela tá acabando, ela tá tipo nada. Ela dá, acho que só pra mais uma aplicação. Eu gosto muito dela, porque ela é cruelty free. E eu acho que ela é liberada também. Porque ela não tem óleo mineral, petrolato, parafina, silicone nem sulfato. Então eu acho que ela é liberada e ela fica incrível no meu cabelo. Agora a gente vai porque eu tenho mais, mas eu vou mostrar pra vocês primeiro os que estão acabando, né? Porque estão acabando. Primeiro que eu tenho é esse aqui. Eu tenho esse creme de penteada Ecos Murumuru. Eu tinha toda a linha Murumuru. Shampoo, condicionador, máscara de hidratação e o creme de pentear. Todos eles acabaram o meu cabelo... Amou essa linha, sugou todo o produto. Só que a é muito cara. Natura é um produto caro. Então não compraria de novo. E tá acabando esse aqui. Ele fica dentro da bolsa pra quando eu vou fazer alguma coisa assim a mais no meu cabelo. Ele é o um quebra galho, mas ele tá acabando real. O outro que tá acabando é o finalizador da mesma linha, da Biostratos. Tratos. Não tem nada aqui dentro, quase. Meu Deus. E ele é bem, bem emoliente. Ele não é... Por cedo, ele não é assim, ele é bem, bem, bem mais líquido. E eu gosto bastante dele também, que ele dá brilho no cabelo. E aí um outro que eu tô usando mais ultimamente pra finalizar meu cabelo é esse ativador de cachos com queratina. Eu escolho cachos marcantes da Nasca Origem. É ele que eu tô usando pra finalizar meu cabelo. Ele é muito emoliente. Vou mostrar pra vocês a textura dos cremes que eu tô usando pra finalizar meu cabelo, ó essa textura aqui, é totalmente diferente das texturas antigas, né mas eu tô gostando mais de finalizar meu cabelo com essa textura mais líquida então finalizei meu cabelo com ele e aí no day after eu usei esse colene aqui que ele é muito cheiroso e ele é da mesma texturinha assim, ó deixa eu colocar aqui, ó olha como ele é líquido ele não é durinho que nem o seda que eu usava ele é bem mais mais molinho por último, eu tô com o meu seda aqui, o meu Boom Transição, que ele é mais grossinho. E ele é indicado o cabelo na, quando você tá na transição capilar, porque ele define muito o cabelo. Só que eu tô usando muito pouco ele, porque ele tá pesando no meu cabelo. E aí, Mas ele já, já tá acabando também. Então, o que eu mais gosto dele é o perfume, ó. Tá lá... Olha, nas últimas, tá acabando tudo. Gente, é isso, os produtos que eu tô usando em 2019. Quando tiver produto novo, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como eu tô finalizando meu cabelo, tudo mais. Dúvidas, sugestões, comentários. Aqui, ó, coloca aqui. É isso, vejo vocês na próxima.